aqui é a malta do aço hoje, vamos à descoberta de mais um perdido e achados, é Gil? Vamos é? lá ver o que é que vem hoje. Vamos lá ver o que é que vem hoje. Pois bem, vocês viram que eu despachei, entre aspas, o meu 160 GTI e disse no vídeo que eu tinha uns carros em vista para, para ir ver, conteúdo novo para o canal, um carro diferente e tal. Hoje vai ser o dia que eu vou ver um deles e levo já aqui o meu amigo Gil, porque no caso de dar para ver, gostar, pagar e trazer, temos aqui um driver, eu, eu experimento já, é. se <risos> chega até casa, não meu, é um, carro, é um carro que foi enviado por um subscritor, um rapaz que segue o meu canal, viu que eu andava à procura de novo conteúdo e mandou-me mensagem, Pai, eu tenho aqui este carro, está parado há uns quantos anos, não fosse, não fosse um carro para o meu canal, né? <risos> Tem que estar sempre parado há muitos anos, está a precisar de muitas algumas coisas, Achas que é o conteúdo fixe para o teu canal? Olha, vens cá, vens ver o carro, diz o que é que achas, gostas, levas, pagas, se não gostares, não levas. Então, a gente estamos a ir à Figueira da Foz, faltam-nos aproximadamente 150km, já arrancámos há um bocadinho, mas vimos devagarinho, porque andei às autoridades da operação Verão Férias, Páscoa e Outono. E o Gasol cada vez está mais caro. E o Gasol está mais Mas isto, olha, isto vem fazer uma média de 4,5, podemos queixar. também não é. Não é. é não é. 140 dá, ah sim, 140 dá, e vamos aqui com conforto, bem, fiquem por aí, vamos tentar documentar a vistoria do carro, primeiras impressões e quem sabe comprar ou não comprar, não passem já o vídeo à frente, deixem a coisa rolar, que é para ter aquele interesse, aquele suspense, não é? Vocês contam com uma garina também gostam daquilo tudo, não é? Ai, conta tudo, conta tudo, Bem, fiquem por aí, vamos ver o carro, não posso dizer qual é, vamos ver o carro. Carro. É um carro, é uma marca que tu gostas? Sim. E que eu também gosto. Vai. Vai, ai é, ai é. ai, já estava aqui, já quase captávamos. Não é para fazer merdas? É. <risos> Pode ser que para cá a gente faça. Vamos com um carro que é o um Espírito da de lei. Vai! <risos> <risos> Fiquem por aí, vamos lá ver um carrito. Um bem, já chegámos aqui, temos ali o nosso toleto. Tenho aqui o meu assistente. O meu assistente. O meu Temos aqui <risos> o, o proprietário. O amigo Pedro. Tudo bem? Estás pronto para tu levar o carro? Certo. É. Tá? Está pronto para levar ou não? Está onde é que o tens? Está ali. Está aqui escondido? Está aqui escondido. Gil, vamos. Esta acho que é a primeira compra que a gente vai fazer, que vai revelar qual é o no primeiro. No primeiro dia, pode. Ah, grande? Podes abrir, companheiro. Pode oh, ser? Olha! Vai oh, Gil! Está, está tapado ainda! Estava com frio. Tá com frio. É tão mas bom, podes tirar tu. Tira lá para a gente revelar à malta o que é que é. e Te... olha, eu vou fazer pior ainda. Olha eu vou fazer. <risos> oh, não, não, não. Tira, tira, tira. Tira tudo, tira tudo. Tira tudo. Temos aqui um deles que olhos é? isto é 1.500. 1600. É um VTi VTI. original? Original. Conf... Abre o capô. Abre o capô. Gil, confere. Ao Estamos... menos, ao menos um carro lá, lá mais. Estamos com fé Gil? Vamos levar um VTi original? Pode ser eu. Branco? Tu não. <risos> Estavas abrindo ainda um coisa do onda ou não? Acho que sim. Era para aqui alguns... Aí acho que... Exatamente. Gil. Isto é um gajo até até ganha logo vida muito top tem até ganha logo vida quando vê quer dizer aqui o Vitor quando veio aqui Vitor pois é aqui a bomba coisa o distribuidor não começa a inventar não começa a inventar amigo Pedro este vai comigo vamos lá ver se quiseres se quiseres olha eu não anda há quanto tempo a ficar aqui registado este carro deixou de ser o teu carro de dia a dia mais ou menos há quanto tempo e para aí alguns cinco anos cinco anos, não, cinco anos. A chama... Mais um desenterrado Gil! Mais um desenterrado! Um é. Ele está tem... aqui esquecido! É, já está esquecido há muito tempo! Há 5 anos que ele está aqui! anos. E, pe... e vai pegar a primeira? É Só... onda? É onda! Vamos cimentar? Vamos, vamos Vamos cimentar? Bora lá, lá Gil! Olha aqui o powerbankzinho aqui de chinês! Olha se assim, me estás a, a filmar! Não? Ah, pois eu tenho, eu tenho que olhar para aqui! Parece que já <risos> <Tu> quer... <risos> vai ser, vai ser uma aventura aí! É sou profissional, não! <risos> Será que ele pega ao fim destes anos todos? É Tem que estar tão na bolsa é amigo. Amigo Pedro, vai lá dar a chave. Ah, Sou eu? Aí! Sou eu? É só que o mestre tremeu um costume. Estás a tremer? É pá, um, um bocadinho. Estás com medo? Isto é um onda, mano. Espera aí! Vá! Tu és maluco! Ao fi... fim de 5 anos! Tu és maluco! Tu és maluco! É é é é que... é é que... Olha é! Está calado! É. Está calado. Olha para isso! É, Não há Onda que é onda! Está aqui. Se tivesse aqui mais 10 anos era igual! É a primeira! A está primeira. à a primeira. A primeira, Depois dizia a malta está assim! Pois! Tendencioso, às ondas falas sempre assim! É impossível não falar de outra forma! Não há não. Não há meu é impossível! Onde é onda? Onde é onda companheiro? É Não há é hipótese senhor. Gil, diga aí a cenazinha. <risos> <risos> chega aí. Uma e o outro. É exato, pois devia. Devia ser ao contrário. Uhum. Mas o amigo Gil, pronto. Não companheiro? <risos> Já tem que ter um desconto, já tem uma avaria. Tem a reserva acesa. <risos> tem, tem a avaria do de depósito. Essa é a que vai estar sempre acesa. Tem a avaria do de depósito. <risos> Puts do aço, pá, tenho aqui já um novo, um novo parceiro de vídeo, diz olá, olá, olá, vocês agora devem estar a achar isto de estranho porque ainda agora estava dia e já está de noite, e porquê, está ali o um reboque, não é, se está ali o um reboque está aqui o Del Sol, não é, pronto, eu já sei que vos vou ouvir, estes gajo já no Corsa me disseram a mesma coisa, não devias ter posto, pô, tentado pôr o carro a trabalhar, carros falado muito tempo, pá, mas eu sou assim, eu sou pirata, e este ainda fiz pior, eu e o meu amigo Gil, que agora já não está aqui, já o fui levar a casa, decidimos assim, pá, o carro estava a trabalhar tão bem, o ventoinha disparava, estava tudo tão bom, tão bom, tão bom, que a gente pensou assim, vamos arrancar. Vamos arrancar e o carro vai a andar até casa. Mas não foi, não foi. Ficou aqui parado, ficou aqui parado porquê? Porque ali atrás na autostrada começou a aquecer a temperatura, a aquecer, a aquecer, a aquecer, e eu antes de reter essa peça entrei na área de serviço pá, e ficou aqui. Deixámos-o aqui, ficou aqui paradinho à espera do quê? Fui levar o Gil a casa, fui levar o Gil a casa e telefonei aqui ao meu amigo olha, vou, desta vez vou filmar melhor aqui o teu reboque, a malta quando foi o Corsa disse pá, nem filmaste o homem do reboco". deviam ser ah, amigos é, teus, de certeza, nem não filmaste não é, o homem é, do, é, do é, reboco. É RP-24 é assim que é? é RP-24 tem é 24 horas? Tem dias, tem dias. Tem dias na, na... Hoje, hoje é quase. E aí eu liguei ao homem e disse: amigo, estás lembrado do gajo do Corsa? <risos> Tenho outro problema, que mas é um onda. E o rapaz disponível, estava a vir do Algarve, não foi? Disponibilizou-se para vir buscar o Del Sol. Está aqui, a temperatura subiu. Não sei se será passagem nas juntas será radiador entupidos, será termostato, alguma coisa aqui fez ele soltar a temperatura para cima, portanto domingo, vamos carregá-lo? Vamos, bora. vamos lá, vamos pôr ali alinhado e depois vamos siga para cima. <risos> está carregado, está prontinho para levar. Eu queria levar o carro para a minha casa para amanhã fazer um vídeozinho melhor, ver mesmo como é que o carro estava, porque o carro estava a trabalhar bem e tudo indicava que ele ia chegar a casa. Mas pronto, armei-me a, é? armei a Inácio, eu e o Gil armávamos a Inácio e quisemos ir a andar e o carro, como eu disse, começou a, a aquecer, portanto ele daqui vai para a HR Garage, mais um carro meu lá, é só lá. aquela vizinha aqui na é só carros meus, vai lá ficar e eu amanhã continuo o vídeo. Já com a minha roupa, que esta roupa em que estou mogil quando eu deixei, que eu vim armado em verão, calção e t-shirt, estava cheio de frio. Então, cortamos aqui o vídeo hoje, para vocês vai ser no mesmo vídeo, mas eu amanhã vou lá ao Hugo Rosa ver melhor como é que está por dentro, mal, etc. Coisas que a gente não viu no início deste vídeo. Vai, fiquem burica, a gente vai, ah, vamos a caminho. uma viagem grande. Grande, grande, grande, grande. Olha, se for como foi para cá, eu venho a picar milho. Vai, vamos agora. Vai. Pessoal, dia seguinte temos aqui o Del Sol já na HR Garage. Pá, eu acho que é já bruxaria destes homens que os meus carros vêm todos cá, cá parar. Eles gostam muito de ter aqui carros meus. E já temos aqui o Del Sol VTI, mas não temos boas notícias. Temos boas num ponto. Vou-vos mostrar agora melhor aqui o carro. Está fechado deste, deste lado. Vou-vos mostrar agora melhor o carro. O carro tem aqui alguns a fazer. Estas colunas, pronto, esta malta do SPL na altura era o que era, vou tentar arranjar umas forras mas de resto o carro por dentro está impecável, impecável a pintura, pá tem aqui umas falhas, deve ter sido pintado já e não tiveram cuidado a isolar deve ter sido daquelas pinturas que é só isolar por fora tem aqui um picozinho, nada de especial creio que deste lado também tem, tem aqui outro, aqui também nada demais agora passamos a coisas sérias, como vocês viram arranquei com o carro a andar e a viagem correu mal o carro aqueceu eu ainda o desliguei mas já não fui a tempo não fui a tempo porque agora aqui chegando de reboque pois chamei o reboque e tal ah antes de mais antes de mais o rapaz do reboque foi impecável vou deixar na descrição o link do homem se fizerem de reboques atenção ele não faz seguros só faz particulares o rapaz impecável impecável vou deixar na descrição o link do homem mas o que eu estava a dizer o carro aqueceu na viagem eu desliguei mas já não fui a tempo chegado aqui a à... HR Garage, o homem verificou que isto agora não pega, ele lá pegava, agora não pega, possivelmente deu aqui um toquezinho devido à temperatura, o termostato deve ter colado, o motor trabalhou seco, esquentou e deve ter dado ali uma fritadazinha, agora dizem vocês e bem, é bem feita, andas, tentem sempre -te a mania dos carros abandonados, pôr os a trabalhar e quereres andar, é bem feita, e é, e é, vocês têm razão, é mesmo bem feita, mas se tivesse corrido bem, era uma grande história, Correu mal é uma merda de história, mas não deixa de ser uma história. Portanto, epá, olha, arrisquei, correu mal, uh, é sim, é feita de riscos, se tivesse corrido, bem. Tínhamos aqui um del sol com uma historiezita pela viagem, com o gil e tal, uma coisa engraçada, uma coisa porreira. Correu mal, digamos assim, olha, agora vou, em bom português, agarrar-me ao prejuízo e repará-lo. Não é nada que eu já não tenha feito, o meu passado foi todo de B16, B18. B20 e pronto, estou mais à vontade porque sei que estes motores trabalham-se bem e não há problema nenhum quando avariam, quando acordam, acordam sempre melhores. Tenho alguma confiança nisto, portanto é só voltar à era do antigamente e abrir/reparar e pôr tudo a funcionar novamente o carro efetivamente estava a trabalhar bem estava tudo ok está-me tá a dar bastante pena ter acontecido isto mas possivelmente já tinha algum toquezinho que a gente não sabe não estou a dizer que o antigo dono me enganou nada disso, nada disso o carro estava a trabalhar bem estava tudo bem mas podia ter aqui um toquezinho e, e ter feito isto pode ter sido 100% a culpa minha enfim, só Deus sabe mas pronto, está aqui o Del Sol agora vai ser um tema que vai ficar em stand -by. vamos arranjar com calma vamos... Primeiro acabar o GT, depois acabar o Corsa, depois vamos chegar agarrar aqui ao Del Sol. Mas já temos um Del Sol. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo!